Vem se apaixonar, sofrência VIP, a ah, mais VIP do Brasil. Canta comigo assim, bebê. Hoje eu pensei em você, em como éramos tão próximos. Por que, que eu fui me apaixonar por você? Talvez se eu não tivesse ainda, estaríamos aqui.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 com saudade da nossa amizade E a gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora, se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora, não fosse tão tarde Não fosse tão tarde